No vídeo de hoje, eu quero dar um recado para você que está procurando desesperadamente comprar o seu imóvel agora, nesse momento, com a sua renda do jeito que você está. E você tem visto juros baixar, tem visto que os imóveis estão aumentando através de alguns vídeos, através de algumas reportagens e precisa comprar. Então, fica comigo no vídeo de hoje, porque esse vídeo é para você. Meu nome é Márcio Guimarães, eu sou corretor de imóvel, eu sou empreendedor. Eu invisto também, posso dizer que eu sou investidor e sou especialista em ajudar as pessoas a comprar o um imóvel, a ser aprovado no financiamento, a se organizar para alcançar os objetivos aí que é dar um lar melhor para sua família. É, eu tenho percebido que às vezes até eu mesmo entro nesta, nesta, neste pacote, vamos dizer assim, porque nós vemos muitas informações dos bancos, do mercado imobiliário, do mercado financeiro, tudo que está acontecendo, independente da crise de saúde que nós estamos passando, e nós viemos, viemos aqui, gravamos o vídeo e pe, despejamos esses conteúdos para vocês, que não é mentira, tá? é um conteúdo verídico, realmente os imóveis têm aumentado, realmente os imóveis têm tido um custo é, é, de obra maior, a gente tem visto o crédito imobiliário, de certa forma, sendo mais facilmente oferecido para a população. Taxa de juros aí, 6.7, 6.8, 6.9, a taxa nominal, né? E muitas pessoas buscando crédito. Muitos investidores com juros selic baixa, tirando dinheiro de seus investimentos, dólar alto, então o poder de compra aqui no Brasil muito, muito bom. Então as pessoas tiram esses dinheiros e vêm comprar. E por isso que, independente da crise, o mercado tem aumentado, e, é, crescido, né? E nós que estamos nessa frente, é, trabalhando com o mercado de alto padrão, médio padrão e até mercado do programa Casa Verde e Amarela, temos visto que tem, tem aumentado. E... Com essas informações, é óbvio que dá aquela... Se você mora de aluguel, se você tem planejamento de comprar o seu imóvel, você percebe que este ele é o momento de comprar o imóvel, né? Já falei em alguns vídeos, muitas pessoas discutiram dizendo que esperaria um momento passar, porém você vai encontrar os imóveis de uma outra forma, um outro ciclo, com valor um pouco mais alto, com juros um pouco diferente, como já estamos vendo com, a, com o aumento da Selic. Então, o que que eu quero passar o um recado para vocês aqui nesse vídeo? Eu tenho recebido através do meu Instagram, através do, dos formulários que eu recebo de vocês, que eu deixo em cada vídeo. Muitas pergunta de, perguntas de pessoas com a renda em torno de R$ 2.000, R$ 2.500, até R$ 3.000, buscando imóvel no valor de R$ 250, R$ 200 mil, 300 mil, 390 mil. Para você não... comprar um imóvel, ele é diferente de você comprar um carro... Uma moto ou sair para comprar uma roupa, onde você recebe o seu salário e fala: Poxa, vou comprar um imóvel, quero comprar um imóvel. Gente, é preciso ter um planejamento para que vocês possam comprar. Primeiro disso, eu sempre falo, é ter o um nome limpo. E outra coisa, os bancos não fazem, até eu fiz um vídeo falando sobre financiamento 100% da caixa, mas ainda não foi lançado. Então as pessoas têm me perguntado quando que vai ser, quando que vai ser. Isso me assusta muito, porque quanto mais eu vejo pessoas perguntando sobre o, o, o financiamento 100% da caixa, mais me assusta, porque são pessoas que não têm a programação, a organização de ter um valor para poder dar de entrada e financiar o menor valor possível, porque quanto mais você financia, mais juros você vai pagar, correto? Você concorda comigo? Faz sentido para você? Escreve aqui embaixo para mim, se você concorda que quanto menor a sua entrada, ou zero a sua entrada, mais juros e mais mais juros você vai pagar para o banco. Claro, também que eu concordo que é mais fácil e vai englobar o maior número de pessoas para comprar o imóvel. Mas por quê? Porque o maior número de pessoas não querem se organizar, não querem se é, é, organizar financeiramente, se programar, para comprar um imóvel. E as pessoas, quando eu falo que comprar imóvel não é comprar um carro, por exemplo, se você tem hoje uma renda de dois mil reais e você quer comprar um carro, você vai até uma loja e fala: ó, oh, eu quero dar lá dois mil de entrada, ou mil de entrada, ou quinhentos de entrada, quanto que fica a parcela para financiar? E ele vai encaixar ali algumas coisas e você vai conseguir comprar o um carro. Imóvel não funciona assim. Imóvel você precisa ter no mínimo 20% de renda. E quando, oh, perdão, desculpa, 20% de de entrada e quando você tem esses 20% de entrada, você vai precisar ter uma renda coerente alinhada com o saldo devedor que você vai precisar pagar para o banco. Tá, então quando as pessoas me falam assim, Guimarães, eu tenho uma renda de R$ 2.50,0. Eu quero comprar um imóvel que custa R$250 mil eu consigo comprar, esqueçam os valores do imóvel esqueçam os valores de renda. Para todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, eu quero deixar aqui uma, uma forma bem mais fácil... Para vocês identificarem hoje se a sua renda que você está me assistindo agora você consegue comprar o imóvel que você está pretendendo comprar, a primeira coisa que você vai fazer e vai se perguntar: o imóvel que você quer comprar, você tem 20% de entrada? Esquece o restante. Você tem que ter: se é um imóvel de 400 mil, você precisa ter 80 mil, se é um imóvel de 500 mil, você precisa ter 100 mil, se é um imóvel de 100 mil reais, você precisa ter 20. Aí você fala assim, quanto que eu tenho de entrada? Ah, eu tenho 50 mil. Se você tem 50 mil, então você tem entrada para comprar um imóvel até de 250 mil, porque 50 mil seria de entrada, 25, 10%, mais 25, 20%, 50, você consegue financiar 200 mil. Ah, Guimarães, eu tenho só, eu tenho 80 mil. 80 mil você consegue comprar um imóvel de 400 mil, isso nós já entendemos. Okay? Se você não tem nada de entrada, então agora você precisa começar a juntar dinheiro, vender alguma coisa sua, o teu décimo terceiro juntar, não é gastar com nada para que você possa ter um valor para comprar aquele imóvel. Depois que você tiver este valor guardado, aí sim... Você vai começar a pensar no saldo devedor. Você então, entendeu que a primeira coisa que você precisa fazer é saber se você tem entrada? Essa entrada pode ser FGTS, sim. Então se você tem 57 mil reais de FGTS, os 57 mil você divide em dois. Aí você vai, vai dar quanto? Esse é 10% do valor do imóvel. Então você sabe que os 20%, se as pessoas não souberem trabalhar com porcentagem, fica mais fácil, tá bom? Então se você tem lá é, 60 mil, você vai pô, quanto que eu vou conseguir comprar? Divide por 2, dá 30. 30 é 10% de 300. Depois que você tiver esse valor de entrada... Aí você começa a procurar a questão do saldo, que é necessário ter ali uma renda mínima para você financiar o restante. Então você hoje tem 60 mil reais na sua conta, consegue comprar imóvel de 300 mil reais. Então você vai financiar quanto? 240. O teu a tua renda financia 240, como é que você vai saber isso? Primeira coisa que você precisa fazer é pegar a tua renda e saber quanto que ela, quanto que você consegue comprometer ela para um financiamento. Os bancos, você só pode comprometer até 30% da sua renda. Se você recebe é, R$ 2.000, você vai conseguir comprometer quanto? R$ 2.000, lembra? Então, 200 é 10%, mais 200 seria 20% e mais 200, então R$ reais 30% dessa renda de R$ mil reais que você consegue comprar. 600 reais é o valor da prestação máxima que um financiamento pode caber na sua renda de R$ mil. Se você quer financiar 100 mil reais, vai dar mais ou menos R$ um reais de prestação à sua parcela. Então, se você tem R$ mil reais hoje, você não consegue financiar praticamente ou chegando lá 100 mil reais. Se você quer financiar 200 mil reais, com a taxa de juros hoje em torno de 7%, a parcela, a primeira parcela vai ficar em torno de R$ 1.750, 1.800 reais. 1.800 reais tem que ser 30% do valor que você, do, do, teu, do teu salário. Essa parcela. Então, se você recebe 3 mil, você consegue financiar um imóvel de 250? Não, porque 1.700 reais vai dar muito mais do que 30% comprometido da tua renda. Você vai precisar ter uma renda de mais ou menos 5.800 reais para dar 30% os 1.700, 1.750, para você conseguir financiar os 200 mil reais no imóvel de 250, dando 50 mil de entrada. Deu para entender ou ficou confuso? Hoje, a renda da, das pessoas no Brasil de 2020 para cá, é a renda média, né? Ela está em torno de 1.350. Se você hoje recebe dois mil reais, eu não quero que você fique desmotivado porque você não pode comprar o seu imóvel. Na verdade, você precisa levantar a cabeça para o céu e dizer que você não consegue comprar o um imóvel, mas você tem uma renda de dois mil reais. E você pode conseguir chegar a uma renda de 5 mil e de 6 mil reais tranquilamente. Eu costumo dizer que nós somos resultados daquilo que nós pensamos daquilo que nós pensamos. Quando a gente pensa, a gente age. Você pode ganhar 6 mil reais, você pode ganhar 7 mil reais, independente de onde você trabalha. Existem formas hoje com a internet e com tudo isso que está acontecendo, mudou muita coisa. E eu já dei muitos exemplos aqui no meu canal de vídeos que você pode aumentar a sua renda. Eu aumento a minha renda de várias formas hoje e eu costumo dizer que nós somos um plano de Deus. né? Eu falo isso de própria, eu tava recebendo zero reais há muitos anos atrás e graças a Deus hoje eu tenho um bom salário. Graças a Deus, independente da crise, eu só tenho que levantar a mão, dizer mão para o céu e dizer que todos os meses eu consigo melhorar ainda mais a minha renda. Então, se você é um plano de Deus, todo plano ele foi feito e foi planejado para dar certo. Você foi feito para dar certo. Você só não vai dar certo se você não quiser. Lá no meu Instagram eu tenho alguns links lá que eu posso te ajudar se você quiser melhorar de renda, melhorar de vida. Se você quiser me fazer alguma pergunta, escreve aqui embaixo para mim ou manda lá no meu Instagram lá um direct que da, da forma que eu puder eu vou chegar lá e vou parar e responder todas as pessoas, tá bom? O vídeo de hoje é diferente, o vídeo de hoje é mais para dar uma, uma luz, uma atenção, porque você... Pode não conseguir comprar hoje o seu imóvel. Mas você já sabe o caminho de como conseguir comprar o imóvel que você quiser, como você quiser. Claro que não vai ser agora, no momento. Mas se você se planejar, você consegue comprar e você dá certo na vida. Acredite em mim, eu já fui uma pessoa muito, mas muito prejudicada financeiramente lá atrás. Não sou rico, mas graças a Deus eu consigo manter o meu padrão de vida e ajudar ainda outras pessoas. Se você quer me ajuda, escreve para mim ou manda um direct lá no Instagram, eu vou estar preparado, esperando você para poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, clica no like. Se você quer receber conteúdos como esse, clica aqui em se inscrever, aciona o sininho para receber mais no as notificações do YouTube. Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo. Tchau!